Será que viajar no Tempo é realmente possível? A teoria, pelo menos, mostra que sim e nunca o assunto ganhou tanta força no mundo acadêmico-científico como agora. Quem já viu o famoso filme De Volta para o Futuro vai entender. Mas se você pudesse voltar no tempo, para qual parte da sua vida você voltaria? O que você faria? Para muitos cientistas, a questão não é nem se irão descobrir, mas quando irão descobrir e quem irá descobrir primeiro viajando no tempo. A questão é um tanto perigosa, pois pode criar questões morais sociais, também problemas dimensionais. Você sabia, por exemplo, que o fato de criar um buraco no tempo-espaço pode também criar uma dimensão extra? E pode de fato atrair para o nosso mundo visitantes indesejados que não queremos? Uma verdadeira caixa de Pandora seria criada ao criar um portal dimensional. Se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, deixe o seu like também. Para nós, meros mortais, o tempo é uma prisão. Somos para sempre seus reféns. Vivemos de olho no relógio. Estamos presos sobre essa dimensão, aonde o tempo, inevitavelmente, passa. Toda pessoa no mundo, com certeza, já pensou, mas se eu pudesse voltar no tempo para poder ajustar algo em meu passado? Ou se eu pudesse ir para o futuro, dar uma pequena espiadinha no meu futuro para saber o que seria de tomar decisão tal? De acordo com a teoria geral da relatividade de Einstein, o tempo é afetado pela gravidade. Quanto mais forte for a gravidade, mais o tempo irá desacelerar. Na verdade, segundo Einstein, o que chamamos de força da gravidade não é uma força, e sim uma flexão do espaço por objeto maciço. Se você pode dobrar o espaço, também há a possibilidade de você torcer o espaço. Então, viajar no tempo é matematicamente possível, segundo afirma Einstein. O tempo é um elemento da dimensão física que estamos. Na teoria, ele pode ser esticado, dobrado e alterado. O grande problema de se voltar no passado para se mudar algo é também o problema social e moral e o impacto individual em cada um. Imagine, por exemplo, se um ditador cruel e assassino descobrisse como voltar no tempo. E então ele matasse pessoas. E o pior, e se você descobrisse que essa ação dele iria resultar da morte do seu tataravô. E assim, logicamente, você não existiria. É uma das questões muito polêmicas do assunto, pois se você altera uma realidade do passado você altera a vida de muitas pessoas. Por enquanto, viaja no tempo é tecnologicamente impossível. Porém, veja o quanto a tecnologia progrediu em 500 anos da revolução industrial. Imagine então em mais 100 anos ou mais mil anos à frente. O que não será capaz de fazer? Mas, se a tecnologia de fato existirá no futuro, então por que não vemos viajantes temporais. Por que não vemos aqui viajantes do futuro no passado? A justificativa, segundo Stephen Hawking, é que a máquina não foi criada ainda atualmente. Esses viajantes do futuro só poderiam voltar no tempo a partir da criação e ativação de tal máquina nesta época. A teoria ainda fala que aquilo que é feito neste presente não pode ser mudado jamais, pois já está feito. O que se pode fazer, caso volte no passado, seria então criar uma nova realidade, a famosa realidade alternativa. E daí mexemos já com outro assunto, chamados Universos Paralelos. Tem que entender que uma única escolha sua muda tudo, e você é para sempre refém da escolha. A escolha é para sempre nossa obrigação, por exemplo, nessa realidade você escolhe conhecer alguém, você escolhe ter um namoro com a pessoa, você escolhe casar com tal pessoa, mas dá estresse, dor de cabeça, o casamento vira um inferno, então você se separa, e se arrepende, você escolhe então voltar no passado, para jamais dar de cara a pessoa na vida, e assim não casar com ela. Mas o fato é que a realidade que foi feita não irá mudar, pois no tempo e espaço uma dimensão que você se casou e se deu mal irá existir e outra realidade em dimensão diferente na qual você não se casou com essa pessoa e sim com outra também irá existir. Ou seja, a teoria do multiverso, multirealidades. pois o que foi feito não pode ser desfeito pois já está feito. Um dos problemas apocalípticos de criar viagem no tempo, é que a energia criada para tal é tão forte, mas tão forte, que pode acabar criando um buraco no tempo-espaço, abrindo então uma porta para outra dimensão, o famoso portal dimensional. O problema é o que pode vir dele, ou sair dele. E aí, então, abre-se uma verdadeira caixa de Pandora. Outro perigo muito polêmico é o fato de você poder pegar um portal e ficar preso para sempre nas dimensões. Este é um perigo real. Mas e se você pudesse voltar no passado ou ir para o futuro? O que você faria? Deixe o seu like, comente aí. Também se inscreve no canal e compartilhe o vídeo. Por enquanto, pelo menos, Viagem no Tempo é apenas ficção.